Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Júnior Cruz Fui convidado a apresentar para vocês todos os domingos, iniciando de hoje Um quadro chamado Conexão Macaboqueira por que a Conexão Macaboqueira, Júnior? Porque eu quero conectar vocês a tudo que arde melhor no meu município. Vou levar para dentro da casa de vocês os nossos pontos turísticos e apresentar os grandes artistas que tem na nossa cidade. E para iniciar o programa de hoje, esse quadro é incrível, vou apresentar a vocês um cara que tem tudo a ver com isso, com religião, com arte. Segura! E no Conexão de hoje, eu e Júnior Cruz vim entrevistar e mostrar o trabalho de um dos maiores artesãos de granja, Sérgio. Esse rapaz que se expressa com as suas mãos. Ele é um dos maiores marceneiros que existe em toda a região. Meu nome é Sérgio. Eu trabalho aqui nesta arte de marcenaria. Estou tá vendo aqui uma peça. De marcenaria. Só que mesmo de granja, filho de granja e veio sobrevivendo daqui. Eu trabalho nessa, nessa área há muito tempo acho que eu já estou há 30 anos, mais, mais de 30 anos trabalhando com isso já cheguei a perder essa oficina, pelo fogo, pegou fogo uma vez eu reconstituí com a ajuda dos amigos aí teve algum acidente né? é, porque... aí é, a gente vai aqui sobrevivendo fazendo claro, alguma coisa claro quero... que é lindo, lindo lindo lindo, é porque está é, empoeirado, olha aí, é. por, aí é, por aí, olha aí olha aí, tá olha todo de madeira, feito de Imburana, nossa, da nossa região pronto, é isso aí Olha, tudo feio, vai deixar aí mesmo. é um sacrário, falta só revestir a parte interna. Uhum. Aí, quando eu estou com o tempo eu faço esses artesanatos. Aqui é um crucifixo lindo que está aqui abandonado. Olha, tudo feito por mim aqui. É. Olha, lindo, ele fica de pé. É tipo aqueles que ficam assim ao, ao lado do, do altar na igreja. Tudo madeira de lei, tudo né? madeira, É tudo madeira da região. Aí aqui são espelhos São espelhos também que estão todos todos cheios de de e que já faz tempo que foi feito. Aqui são crucifixos que eu faço nas horas vagas quando não tem encomenda eu fico fazendo isso aqui. Isso aqui tudo, foi, isso aqui é, feito, tudo é feito por mim. Até essa imagem é feita por mim de gesso. Essa aqui é de gesso essa aqui é de, é de resina. Isso aqui tudo é feito por mim. Quando eu estou sem, sem a encomenda aí eu... A réplica do cruzeiro já saiu. Aí são crucifixos eu faço quando eu estou sem, sem encomenda, que são cálices âmbulas, e patena, tudo para a igreja. Olha esse, olha esse santuário, coisa mais linda. Olha. Isso, isso para dar um presente é uma maravilha. É uma maravilha. Um santuário que você pôr num estante. Um são coisinhas que eu faço que fica, quando eu estou sem encomenda, eu fico fazendo alguma coisa, baúzinho, olha, crucifixo aqui de toda maneira, ó aquele ali, Divino Espírito Santo, toda é de madeira, toda é de madeira. Esse crucifixo aí perfeito, de madeira. Gale, Esse aqui eu, já é eu, eu gosto de ajudar muitos artistas. Eu, eu acabei de comprar essa peça antiga, já que era uma, uma foi reaproveitada de, uma, de uma, uma antiga fábrica de cera, que era mais ou menos, pode colocar O resto desse jeito aí, que existia uma, uma fábrica de cera, como a granja era muito forte assim, na naquela época, que existia fábrica de cera. Quando ela foi demolida, algumas peças, né, por esse serviço. É, ele ser tá aqui. Ele ele foi adaptou nessa madeira também de lei. Pra mim, vai ter uma relíquia, né? Tipo farol. Queria agradecer a disponibilidade desse marceneiro incrível. Eu falei certo, é marceneiro mesmo, né? Sérgio, é. falei certo, né? Desse marceneiro incrível que tem um dom maravilhoso que desculpem é madeiras. Sérgio, meu filho, muito obrigado por me receber. De nada, é. As portas aqui estão abertas, se quiser ver alguma coisa... Muito obrigado, meu vontade. filho, viu? Uhum. E fiquem com conexão de hoje com esse cara incrível.